Hoje eu venho contar para vocês mais um daqueles casos dos desinformados de skins. Vamos lá, a história é a seguinte, em setembro de 2021 a gente recebeu essa caixa, Operação Hiptide Case, uma caixa que viria trazer para muitos colecionadores algo aguardado por cinco anos. Na Operação Hiptide muitas previsões se concretizaram, porque nessa caixa viria uma coleção de facas muito, mais muito famosa, sem nem mesmo ela existir. Estamos falando falando do item mais caro que pode dropar nessa caixa aqui e também tá entre os itens mais raros também obviamente aqui entre os itens raros especiais da caixa é claro que eu tô falando dela a butterfly emerald uma faca que muitos estavam pensando que talvez custaria perto de 100 mil reais e foi o que ela custou no começo tava perto de 80 a 90 mil reais o mercado dessa faca porém além dela dropar na operação riptide de 2021 ela foi adicionada novamente numa caixa de 2022 que foi a Dreams and Nightmares porque a Butterfly Doppler, que basicamente gerou aí Safira, Ruby e Black Pearl, ela foi introduzida em 2017 na caixa Spectrum Case. E logo depois, na Spectrum Case 2, ela dropou também a Butterfly Doppler, né? Temos aí então também Safira, Ruby e Black Pearl aqui nessa caixa.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 Mas enfim, qualquer um que jogou CSGO de 2017 pra frente e conheceu Safira, Ruby, Black Pearl imaginou que um dia viria Butterfly Doppler, já que a gente tinha outras facas Doppler já há bastante tempo, mas a Butterfly tava demorando pra vir. Né? O negócio é o seguinte, tem uma database que hoje tenta registrar todas as skins CSGO, tem quase um bilhão de skins registradas. Então todos os inventários públicos que droparam Butterfly Emerald foram aparecendo aqui né e a gente já teve 378 facas dessa dropadas na versão Emerald. E onde você ele que vende bastante Butterfly Emerald desde o início é no mercado de skins chinês o Buff aqui uma Butterfly guima Doppler vende por 7.400 reais mas quando a gente ativa aqui um filtro que mostra apenas as Emeralds a mais barata tá por 70 mil reais e além de ser a Doppler mais cara do CS você bate o olho e você sabe que se trata de uma faca diferente, uma faca muito valiosa é uma faca esmeralda Porém, o que aconteceu dois dias atrás foi bizarro e eu tenho que mostrar aqui pra vocês. E por favor, não cometa esse erro no futuro. Se você vê uma faca verde assim, desse jeito, ou completamente azul, vermelha, se tratam de facas Emerald, Safira, Rubi, e elas valem 10 vezes mais o preço de facas Doppler ou Gema Doppler. Fez em um, dois, três ou quatro. Vamos lá, pra notícia que eu não queria dar, mas me quebrou o coração e aconteceu. Aqui no mercado da Steam, a Butterfly Gema Doppler vende em torno aí de mil. E seiscentos dólares Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos Mil quinhentos, mil dólares Vou abrir aqui no meu Steam mesmo Pra ver o preço mais barato em reais Agora tá nove mil reais A Butterfly Game Doppler mais barata E minha extensão fala que ela é phase 1 Essa faca é exatamente aqui Que a gente tá vendo, não tem nada a ver com a Butterfly Emerald Que a gente tava olhando agora há pouco. Porém como eu falei pra vocês, fica registrado aqui na database base Todas as skins que aparecem E todas as skins que são vendidas No mercado da Steam e apareceu três dias atrás esse ícone aqui, mano. Butterfly Emerald dropada em caixa, vendida no mercado da Steam. Olha só o ícone aqui. Tá dizendo que o item já foi vendido. Valor 1.600 dólares. Não é uma Game Adopter normal, é uma Emerald. E é isso que eu queria falar pra vocês. Mano, muito cuidado. Ao vender skins CSGO. Isso aí, se você não sabe do que se trata, pesquisa. Porque aconteceu de uma pessoa três dias atrás abrir ou uma Tide Case ou uma Dreams and Nightmares Case. E ao abrir essa caixa, a pessoa teve. A ótima notícia que ela tinha ganhado a Butterfly Emerald, porém acho que essa pessoa não sabia que se tratava, então ela fez literalmente logo após a gente dropar a faca, foi vir no mercado da Steam e está pelo preço mais baixo possível muito provavelmente vendendo instantaneamente para uma oferta de compra que tava ali, e sim, apareceu aqui ó 1.610 dólares no dia 27 de dezembro a venda foi real, mas não se tratava de uma Butterfly normal, se tratava de uma Butterfly Emerald, e ainda mais, não era apenas uma Butterfly qualquer, tinha um ponto 00 float, calculando aqui que ele vendeu por 1.610 dólares, o que seria mais ou menos 8.510 reais. Vamos dizer que ele tivesse vendido por 75 mil lá no mercado do buff, mas tem uma taxa ali de 2,5%. Então ele teria um valor total depois de uns 73 mil reais. Só que ele vendeu por apenas 8.500. Isso é uma diferença de 64 mil reais que ele perdeu. E alguém ganhou. A pessoa que comprou essa faca no mercado da Steam instantaneamente teve um lucro de mais de 60 mil. Portanto, se você não quer nunca perder dinheiro com skin CSGO, mano, ativa a notificação do meu canal. Eu tô todos os dias postando vídeos pra vocês, geralmente sobre Skin CS em quase sempre dando dicas pra como ganhar dinheiro aí, nunca ser passado pra trás, nunca perder dinheiro com muito um item raro. Deixa o like nesse vídeo aí pro próximo vídeo ser é ainda mais top, pra eu voltar aqui animado. Então a gente se vê na próxima. É nóis, galera. Falou!